Boa noite pessoal. Aí eu ganhei de presente do dia dos pais um abridor de garrafa de vinho elétrico. Os meus colegas pediram aí para gravar um vídeo para mostrar o presente. Obrigado meu filho Lucas, a minha esposa Tânia. Bom, até um, um cortador aqui ó da do alumínio, né? A parte de alumínio aqui do do vinho. Vou passar aqui em volta. Aí é, abrimos, agora temos a rua aqui ó, disposição, um vinho italiano, aí um abraço aí pro amigo Leonello Carnevale, Michele Carnevale, a Nádia, o Flávio, a Cláudia, o Cláudio, o Flávio ali, da, do pessoal da Vespa Clube, ok? Bom, vamos lá, e meu amigo Carlos Dias, pai da Lula, aí muito obrigado aí, incentivando a fazer o vídeo, Vejam só, eu só aperto um botão aqui, ó, tem um LED azul bonito e nossa, a rolha vai descer com apoio, vai tirar aí a rolha. Vamos lá, vamos centralizar aqui bem, firmar, aperto o botão. E pronto, sacamos aqui, ó, agora avançamos, olha que bacana, pronto, tiramos a rolha, olha essa maneira moderna, tecnológica e ainda tem um guia aqui do vinho, vamos pegar aqui um condutor aí do, do vinho pôr na nossa garrafa, tá, vamos brindar aí, Espero que todos tenham tido um feliz dia dos pais. E esse foi meu presente dia dos pais. Até mais, tudo de bom para todos, saúde!